E aí galera da Red Max, tudo bem? Pessoal, a gente vai mostrar agora aqui de uma forma bem resumida alguns itens do kit de acessórios da Procton para a CBR 1000RR 2018. Esse novo modelo que está é, tirando fôlego de muito apaixonado por motos. Aí. A moto está com um visual muito bacana e fez com que a Procton também. Desenvolvesse alguns itens é, específicos para ela. Então a gente vai mostrar aqui o slider tampa de motor exclusivo F1 diferente, lançamento. Depois a gente tem tampa de óleo do motor e a tampa do reservatório do fluido de freio. E aqui embaixo, quase escondidinho, o vídeo está cortando o micro slider de balança e o slider da roda traseira. Que é o eixo da roda traseira Aí a gente está vendo o terminal a gente vai mostrar a moto de frente para poder ver é, os detalhes né é o slider de carenagem o par e o terminal de guidão o peso de guidão né? olha que frente linda a moto está maravilhosa excelente a Honda acertou na mão no design dessa moto aqui a gente vê novamente o outro lado dela e a peça que chama bastante atenção na moto que é o protetor de motor estrela, design exclusivo para essa moto, ficou show de bola. Então galera, realmente o, o vídeo é bem curtinho, é, não dá para a gente mostrar todos os itens agora em particular, né? É, cada um item explicando cada um, mas é, a, esse aqui é a foto de todos os itens, né? a gente está separando aqui todos os itens que compõem, é, no vídeo não deu para mostrar o protetor de radiador, né? que é a tela de radiadores, como está escrito aí na, na imagem, o slider da roda dianteira, também ele tem o mesmo design do, da roda traseira, no caso do, do F1. Então, é o design do F1. O peso de guidão é o F1, o micro slider traseiro, que é ideal para quem. É, faz a manutenção ou faz a manutenção da moto em casa limpa a roda, lubrifica a corrente ou prefere deixar a moto descansando na garagem em cima de um cavalete essa é a melhor opção que você não vai ter susto o slider principal né, ele não, a moto ela, o desenvolvimento dela para fixação do slider ele depende de um suporte então ele já vai pronto para ser instalado é, tem os manetes também, par de manetes são manetes esportivos, eles são menores né, são os famosos três dedos lá, dão mais conforto a tampa de fluido no vídeo apareceu a traseira, mas tem a dianteira também, que é uma tampa maior o slider tampa de motor também que foi desenvolvido especialmente para essa moto na versão F1 tá? normalmente ele é todo em alumínio e aí na, no caso da CBR1000 e provavelmente para as outras motos que, que podem usar esse slider tampa de motor é, vai ter a opção do F1 também, e o protetor resinado da Procton, que ele é um tanque pad, mas você pode usar ele como um kinipad também, para você montar o seu tanque pad ou kinipad de acordo com a sua necessidade, ele não é uma peça única, então você pode montar ele ali, o desenho que você achar melhor, pode seguir o padrão, ou pode fazer um, um layout diferenciado para proteger o tanque da sua moto então foi isso pessoal um vídeo aí bem bem é, mais explicativo mostrando as novidades para essa moto que também é novidade está começando a ganhar as ruas agora então vale a pena investir em proteção para ela e com certeza na Red max você encontra todos esses itens com os melhores preços você consegue montar o seu kit com os itens que você quer você pode comprar individual ou você pode comprar o kit e também na compra do kit seja ele de duas peças ou todas as peças você pode também mesclar as cores tá o prazo de envio normalmente é de 5 a 10 dias algumas vezes a gente consegue entregar antes e quando passa disso a gente avisa o cliente antes quando é uma cor muito fora do padrão que o cliente solicita é, a gente consegue atender todo mundo mas tudo tem um prazo né é, dependendo aí do valor do, da, do kit o frete é grátis para todo o Brasil. E lembrando, para quem está morando fora do país, é... a gente consegue enviar para fora também esse kit, tá? A gente faz o envio aí, faz as cotações dos fretes mais em conta e mais rápidos. E a gente consegue fazer o envio. Então, desejo para vocês uma ótima semana. Um grande abraço e pensou em acessórios, pensou em Red Max, Moto Peças e Acessórios, nosso site está na descrição. Um abraço. Tchau.